esse trabalho que a gente desenvolveu no ano passado o trabalho de conclusão do curso de eletrônica e a nossa ideia era aplicar conceitos de machine learning para resolver problemas uh, relacionados a sistemas de controle práticos. Uh, então esse aqui são os nossos dados, ali a quando a gente estava desenvolvendo uh, e agora uh, a sequência lógica, depois de terminar o técnico, seria, técnico eletrônica, seria fazer engenharia elétrica mas a gente tem alguma dúvida, agora que a gente tem mais contato com essa área, entre Engenharia da Computação ou mesmo Ciência da Computação. Uh, bom, então, uh, para iniciar uma introdução, esse, essa aula, uh, 12A de Redes Neurais, pelo Patrick Winston, do MIT OpenCourse, uh, nela, ele diz que em 2010, eles cogitaram a, a possibilidade de tirar redes neurais da cadeira de inteligência artificial. Isso porque, para eles, já em 2010, as redes neurais não estavam compatíveis com os modelos neurológicos de como o cérebro realmente funciona e também ninguém tinha conseguido fazer nada de muito impressionante com redes neurais. Mas eles acharam que seria meio fraude fazer um curso de inteligência artificial e não mostrar redes neurais, até que, dois anos depois, foi publicado esse paper. Imagenet Classification with Deep convolutional Neural Networks uh, e chocou o mundo porque ele tinha conseguido ótimos resultados em uma tarefa extremamente difícil, que era classificar uh, imagens e descrever ela uh, com base em algum, alguns, algumas categorias pré-estabelecidas. Então que a gente pode observar que ele conseguiu classificar corretamente Uh, várias categorias de imagens dada ali a imagem de um leopardo ele conseguiu classificar e o mais interessante é que ele conseguiu cometer erros que fazem sentido então, uh, ali nessa imagem aqui uh, era para ele identificar uma framboesa mas também tinha um dálmata na imagem então ele classificou como um dálmata então mostra que, ele, que o algoritmo realmente estava conseguindo entender a imagem não tinha um, um um oversimpli, um treinamento que estava simplesmente decorando. Ele conseguia entender o que a imagem mostrava. A partir disso, em 2013, uma empresa chamada DeepMind conseguiu desenvolver algoritmos uh, utilizando reinforcement learning para conseguir vencer uh, e uh, conseguir uh, com, uh, master, né? conseguir zerar completamente vários jogos de Atari e a partir daí, essa mesma empresa foi adquirida pelo Google e em 2016 conseguiu vencer campeões de Go utilizando redes neurais e reinforcement learning. Em 2017, aí tem o Twitch do Elon Musk, que é a empresa que é sem fios negativos, a OpenAI com ele, conseguiu vencer campeões de Dota 2, que de acordo com eles é um jogo bem mais complexo, até 2017, atualmente, várias aplicações relacionadas com saúde e muitas outras áreas utilizando redes neurais, ali dada a imagem de um raio-x para conseguir dizer a probabilidade de pneumonia e as áreas uh, que mostram isso. Então a gente vê que redes neurais e essa tecnologia uh, de poucos tempos para cá vem resolvendo problemas muito complexos em áreas muito diversas. E quando a gente estava começando a pesquisa, a gente... Uh, provavelmente o que mais nos inspirou foi essa aplicação do Ivo que ele treinou uma rede neural para controlar o jogo de dinossauro do Google. Então, dada a velocidade, o tamanho e a distância que ele obtinha da tela, ele treinou a rede neural para apertar o botão para cima e para baixo. Isso, uh, ao passar o tempo, com o treinamento e com o algoritmo genético, uh, deu para ver que ele conseguiu jogar muito bem, melhor que o ser humano, inclusive, Uh, ao longo do processamento. Então, com isso a gente observou que utilizando Deep Neural Networks a gente teria a possibilidade de resolver problemas complexos e que podem ser aplicados a um amplo, uh, a um amplo número de domínios, problemas de domínios. Então a gente pensou que aplicando uma ferramenta muito poderosa de uma área a outra área, a gente poderia obter resultados muito interessantes. A primeira ideia que a gente teve no TC, na verdade, era de controlar um sistema multivariável, né? uh, que é um sistema onde muitas variáveis, muitas variáveis, mais de uma, influenciam no controle do sistema. Uh, isso é um sistema de controle mais complexo, que cada variável dessa e a sua uh, variação transforma o sistema numa controle, controle diferente, então não adianta só fazer um sistema off nem um PID para cada uma das variáveis. Né? Teria que ser um, um modelo um matemático muito mais específico e muito mais complexo. Né? Então, o sistema que a gente queria controlar era uma torre de refrigeração e ia levar em consideração essas uh, variáveis, a temperatura, o pH, a turbidez, uh, dureza e alguns outros. Né? Uh, e o professor que nos uh, orientou nesse projeto foi o professor de uh, automação e controle do curso. Então, basicamente, a nossa solução iria ler as variáveis, os sensores, iria uh, calcular os atuadores, que no caso seria uma válvula e uma bomba, no caso, de atuar a desse, automaticamente a partir dessas variáveis. Então, o que a gente pensou foi seria muito complexo para a gente desenvolver o sistema matemático dessa planta por conta do nosso... além do nosso tempo de trabalho, que não seria muito amplo, a nossa formação não nos deu tantos recursos para isso. Então, o que a gente pensou, baseado no que a gente pesquisou pesquisava anteriormente sobre reis nós, e itens artificial, só que a gente poderia utilizar esse, sistema, esse tipo de classificação para atuar no sistema de controle. Né? E um dos das primeiras coisas que a gente leu sobre isso foi um artigo do nosso professor, que era como classificar um instrumento musical a partir da harmônica dele, das harmônicas, da análise harmônicas, da FFT. Então, o que eles fizeram, né, eles, os colegas dele, da Unicinos, pegaram diversos instrumentos musicais, acho que três, e tocaram algumas notas e gravaram isso né, com qualquer aplicativo. E com isso eles analisaram as harmônicas de cada um e treinaram redes neurais a partir desses, dessas entradas que seriam as harmônicas e conseguiram treinar elas a partir disso, fazendo com que mesmo que fosse, fosse, uma, fosse demonstrado uma nota não treinado, ele conseguisse classificar de qual instrumento era. Então isso foi um uh, dos incentivos que a gente teve para trabalhar com isso e foi o que fez a gente começar a pesquisar sobre isso. Então, agora a ideia do nosso projeto era como aplicar esse conceito de redes neurais em um sistema de controle, muito no caso. Então, provavelmente todo mundo que sabe como é que funciona uma rede neural né? e é um modelo matemático das ligações entre o cérebro humano, ligações de neuronais no cérebro humano. E a principal coisa dela, importante, é que ela consegue otimizar funções, ou seja, criar uma função matemática para o que não é uma função. Né? Como, por exemplo, classificar a cor do se é um ser humano, uma foto, ou se é uma fruta, etc. Por que isso? Porque ela é basicamente essa função aqui. Esse é um neurônio né? que, basicamente, é as entradas ponderadas por um peso específico. Então, diversas entradas ponderadas por um pesos específicos aplicado é uma somatória e isso é aplicado a uma função de transferência. Então, essa seria a parte, a obsessão a, a, a mais básica do que é uma rede neural que é um neurônio. E a rede neural é a ligação de diversos neurônios. É. Então, e uma Deep Neural Network seria com diversas camadas internas, né? camadas ocultas, como se chama também. Então, com isso, a gente tem uma função matemática muito maleável. Significa que a gente consegue otimizá-la de diversas formas para diversas coisas diferentes a partir de um uh, algoritmo de otimização. É. No caso, um dos mais utilizados é o backpropagation um dos mais simples, que é um... Desculpa que é um algoritmo que utiliza o uh, gradient descent que é que é, que é um algoritmo que consegue pegando a função de erro a função de custo ou seja uh, tu tem um dataset tem as entradas e uma saída ou mais os vertices tu dá da dá exemplos de como deveria atuar a rede neural então tu dá entradas e, e com uma saída que deveria sair e ele atua isso numa rede neural, ele computa isso com uma rede neural ela tem uma saída que é um pouco diferente dessa, ele calcula o erro e aplica nessa função o gradiente Descent, que é uh, aplicar é, é um vetor, né, no caso, que vai apontar para a mínima global do, dessa função, ou seja, para onde deve percorrer, ou seja, diminuir ou aumentar os pesos da rede neural para que o erro na próxima, no próximo ciclo seja menor que o anterior. Então, com isso a gente consegue, otimizando uma, regina, uh, otimizando uma função matemática, no caso da rede neural, ao longo do tempo, fazendo com que a gente consiga abstrair, então, o dataset, que né? são os diversos exemplos. E a outra ferramenta que nós utilizamos de algoritmo de otimização é o algoritmo genético, que ele utiliza basicamente no modelo de seleção natural para e, e, e otimizando os pesos de uma forma um pouco diferente. Né? Não é uma forma matemática, é uma forma uh, quase que aleatória, utilizando a, a questão da seleção natural. Como ele faz isso? Ele cria uma geração né? Ele cria uma geração, então ele inicializa o sistema com uma geração, que seriam diversas redes neurais com pesos aleatórios, classifica essa geração a partir do dataset ou da atuação real mesmo. Ou seja, ele aplica cada uma das neurais ao dataset e vê qual delas sai melhor, ou quais delas saem melhor e classifica as melhores, ou seja, na próxima geração, o que vai, o que vai constituir elas serão as melhores redes neurais e os seus cruzamentos, ou seja, a reprodução entre as melhores e além disso ele tem a mutação nos pesos sinápticos né? então, o que acontece é uma uh, tra transformação dos pesos sinápticos uh, utilizando o cruzamento que seria pegar duas redes neurais melhores uh, e pegar os seus pesos de alguma forma uh, mesclar elas, mesclar, mesclar os pesos e outra forma, depois disso é aplicando um fator sei lá, um fator de 0 de de a 1 um, ou de menos 1 um a 1 um, Faça com que o peso mude um pouquinho, ou muito, enfim, um valor aleatório, para que aconteça uma mutação como ocorre na reprodução humana. Então, interessante observar nesse dataset teórico, que foi o que a gente treinou primeiro, é que essas duas colunas são as entradas da rede neural e essa aqui é a saída que a gente esperava, e a lógica que ele, ela deveria generalizar é para se esse número for maior que esse número, a saída dela tem que ser 1, e se esse número for menor do que esse número, a saída dela tem que ser 0. E o interessante de observar é que, dando para a rede neural apenas 7 exemplos, em menos de 30 uh, interações com backpropagation, ela conseguiu generalizar essa lógica para que qualquer valor de entrada que seja, colocada, que seja colado para testar ela, ela conseguia uh, classificar corretamente. Então ela generalizou uma, uma lógica de sete exemplos para todos os números possíveis. E a definição de, de pensamento indutivo é conseguir, uh, a partir de exemplos específicos, generalizar para princípios absolutos, para princípios gerais. então Uh, parece que é esse o, o que está acontecendo aqui. Mas quando tu vai ver como é que acontece realmente o a lógica matemática do Great Descent, a gente acaba que considera isso apenas uma ferramenta útil que pode resolver muitos problemas, mas bem diferente do um sensacionalismo uh, que tem sobre a inteligência artificial que vai dominar tudo de ficção científica. Na prática, a gente só está tá ficando para onde tem o um menor erro. Então aqui para explicar melhor a nossa aplicação é interessante ter uma base de sistemas de controle e aqui a gente está mostrando um controle simples de temperatura, um controle on off, um single in single out que é o controle mais simples possível porque a tua variável que tu controlar, que é a temperatura ela está direta diretamente relacionada com a, o teu atuador, no caso um elemento de aquecimento então quando tu liga esse, esse elemento a temperatura vai aumentar e quando tu desliga ele a temperatura a temperatura vai diminuir. Então eles estão diretamente relacionados. Uh, o problema desse controle on-off é que ele não fica estável em um valor. Então para resolver isso, uh, geralmente o mais utilizado é um controle PID, que pega o valor proporcional do erro, o valor a integral do erro e a derivada do erro, e em vez de poder estar apenas entre dois valores, ele consegue dar valores intermediários isso faz com que consiga estabilizar muito melhor o sistema e é o um padrão utilizado para grande parte da indústria a indústria é muito utilizada o problema uh, desse tipo de aplicação é que para desenvolver ela em um sistema multivariável é bem mais complexo então por exemplo, um sistema MISO que é o exemplo que a gente deu anteriormente de controlar o estado de uma bomba a partir de um grande número de variáveis uh, é bem complicado o encobramento matemático que tem que ser desenvolvido para chegar ao resultado satisfatório. Então aqui outro exemplo de um sistema MIMO que é multiple in multiple out é o controle de uma aeronave em que tem que ter, tem que ser levado em considerações para fazer o ajuste do, dos ângulos da aeronave. Tem que ser levado em consideração os valores dos ângulos X Y e Z atuais dela, a soma vetorial uh, da aceleração. Então todos esses fatores têm que ser levados em consideração. Não dá para fazer um controle único. E a maneira como isso é feito, geralmente, é utilizando mais de um controle e fazendo uh, sistemas para interligar eles. Então, <risos> interligar dois controles speed. O problema de fazer isso é que o ecossinamento é analítico. Então, tu tem que fazer as funções de transferência de como que uma variável interfere na outra para daí conseguir chegar em um sistema de controle de maneira eficaz. Isso é muito difícil, tanto para o conhecimento teórico, que tem que ter, quanto prática, a experiência para fazer isso. E o importante de enfatizar aqui é que existe uma função que descreve matematicamente o funcionamento do sistema. Existe uma função que, dada todas as mudanças dos parâmetros de entrada, consegue ajustar corretamente. E como a gente uh, lembrou que uma rede geral consegue aproximar qualquer função, então a gente teve a ideia de dar exemplos para a rede neural de como é que o sistema funciona, para que daí ela pudesse generalizar a função que descreve o sistema, para daí controlar ele. Então, em vez da gente uh, desenvolver analiticamente como é que o sistema funciona, a gente deixou, a, re... a gente deu exemplos para a rede neural de como ele funciona e ela que generalizou essa lógica. Então isso é similar ao desenvolvimento da, da visão computacional, em que antigamente tentava-se extrair manualmente as features de uma imagem para conseguir classificar elas. Então agora, com uh, Deep Learning e Machine Learning, a gente simplesmente dá uh, milhares de exemplos de imagem como um sem gato, classifica elas, treina, e daí a gente consegue extrair as features, a rede geral consegue extrair as features. A gente não sabe exatamente como que ela faz isso, mas o importante é que ela consegue classificar corretamente, ela cumpriu o objetivo. Então, tendo em vista a complexidade de desenvolver um sistema de controle multivariável uh, da forma clássica, a gente criou um método para desenvolver qualquer sistema multivariável ou sistema univariável no campo é invertido. Tá? Então, a primeira etapa, são três etapas, a primeira etapa é a observação ou a criação de dataset. Então, o que a gente faz é montar o circuito ou montar o sistema, medir as variáveis que importam, ou seja, as que influenciam no processo, uh, e guardando isso aí. Né? Então ao longo dessa, dessa desse armazenamento desses dados, do dataset, são aplicadas as perturbações do sistema, ou seja, quando uma variável é, entra num valor diferente e que deve ser feita uma correção. Então é feita a perturbação e aí a gente faz a atuação, ou seja, a correção manual no é, um atuador, no caso da, do sistema anterior seria uma curva, ou uma, uma válvula, uma bomba e com isso a variável vai mudar e vai voltar ao normal. Só que antes da voltar normal, a gente mede todas as variáveis que a gente estava medindo, a gente guarda elas com um exemplo de como a gente atuou. Então seria a mesma coisa que dar os valores para a rede normal de entrada e dizer como deveria ser a saída. Né? Só que isso é feito normalmente ao longo do tempo, durante o sistema funcionando. E aí, com isso a gente vai os dados, criando um dataset uh, razoavelmente grande para obter um dataset suficiente para a gente poder treinar. Né? Próximo passo é o treinamento. A gente utiliza duas, as, duas as duas ferramentas, que seriam o algoritmo genético e o backup creation. Então, primeiro, a gente criou uma geração, como eu disse anteriormente. São, é um conjunto de diversas redes neurais não treinadas, ou seja, com pesos de aleatórios, e a gente aplica isso no backup-pagueixo. Durante os nossos testes, a gente uh, obteve uma, uma formação de que a gente conseguiu descobrir que ao longo do tempo, pelo menos com a ferramenta que a gente utilizava, que é o PyBrain, que é uma biblioteca para Python bem simples para a de redes neurais, Uh, com o backpropagation que eles disponibilizaram uh, naquela biblioteca, chegava um ponto em que, dando uma regional, uma regional para ela e treinando ela por diversos, diversos ciclos, chega um ponto em que ela entra numa mínima local do, do erro e ela começa a não diminuir mais o erro significativamente. Então, o que a gente fazia era tirar ela do, do backpropagation e aplicar ela no algoritmo genético. Com isso, algumas aleatoriedades iam sendo aplicadas nos no, no, no presos o que fazia com que ela, na maioria das vezes, saísse dessa mínima local. Então, a gente, depois que o algoritmo genético fosse colocado por alguns ciclos, a gente voltava para o backpropagation e agora sim ela continuava diminuindo o erro de forma significativa. E a gente foi repetindo esse processo, ou seja, indo Backup backpropagation até chegar no mínimo local e trocando para o algoritmo genético diversas vezes até que o erro, ou seja, a gente fazia isso, testava a regional que a gente tinha e ver como é que ficava com o sistema de controle. Se não ficasse bom, a gente voltava e fazia isso até ficar bom. Então, por isso a gente tinha uma rede neural capaz de substituir o sistema de controle, né? substituir por aqueles cálculos matemáticos para controlar o sistema. E a terceira parte né, do nosso método seria aplicar então, a rede neural ao sistema, que seria a mesma coisa, se a gente uh, aplicava, uh, montava o circuito ou montava o sistema de controle, e daí a gente fazia a leitura dos, das mesmas variáveis que a gente usou para treinar e uh, aplicava os dados à rede neural, ou seja, colocava na função da rede neural uh, e os cálculos seriam feitos pela rede neural, ou seja, seria computado para a geral um valor e esse valor é atribuído, ou pré-processado, depois atribuído ao atuador fazendo com que a regional atuasse no sistema no lugar do sistema de controle, ou o ser humano que estaria atuando. Então, a pergunta que a gente resolveu utilizar para aplicar esse método foi uma fonte de corrente. Uma fonte de corrente é um circuito eletrônico que tem o objetivo de fazer com que a corrente no ponto seja constante, o fluxo de elétrons seja constante. Só que na prática, ela é suscetível a variações de temperatura, a variações de tensão de alimentação e a variações de carga. Então essas são as três variáveis que a gente tinha que fazer para ela suscetível. Uh, esse aqui foi o circuito que a gente utilizou. Então a corrente é medida nesse ponto aqui e a rede neural atua nesse potenciômetro digital que através desse buffer muda a tensão da base do transistor que está operando na região ativa então, uh, alterando o valor da tensão nesse ponto, a gente consegue mudar uh, a corrente que está circulando aqui. E daí, como ela sofre variações de temperatura, variações de tensão de alimentação e variações de carga, a ideia é que, atuando aqui, ela consiga, uh, uh, consiga fazer o efeito oposto que essas variações têm na corrente para deixá-la fixa. Então, os que foram os recursos que a gente utilizou? A gente utilizou o potenciamento digital para fazer esse traçamento, o conversor analógico digital para conseguir obter os dados de tensão analógicos no Raspberry Pi. A gente utilizou o Raspberry Pi 3 rodando o Jesse, o, o Raspberry Pi A gente programou uh, esse, essa lógica em Python 2.7 e utilizando a biblioteca PyBrain para gerar as redes neurais que é uma biblioteca que não recebe mais at atualizações mas ela foi muito útil porque ela permitiu que a gente fizesse as facilmente e treinasse elas e o Pi GPU que a gente usou para fazer interface entre os conversores e o Raspberry Pi por serial então essa aqui é uma descrição uh, simples sobre o conhecimento digital ele tem a interface SPI que a gente usou para interfacear com o Raspberry Pi ele, teve, ele, tem, ele é de 10 bits, então ele pode ficar entre 1024 posições e tem uma saída de alta impedância, por isso que a gente teve que utilizar um buffer para ligar na base do transistor. E esse aqui foi o conversor lógico digital que a gente usou. Tem saída I2C que a gente usou para interfacear com a Pi 16 bits, que era a resolução mais do que a gente precisava para fazer essas medições de tensão e uh, quatro canais diferenciais e ganho programável então foi muito... Uh, foi ideal para a nossa aplicação e daqui a gente mostra como é que a temperatura interfere na corrente aqui a gente pode, pode mostrar que uh, o beta do transistor que determina a corrente uh, naquele ponto que a gente estava medindo ele uh, muda uh, fortemente conforme, conforme muda essa temperatura então se a gente deixasse todos os outros parâmetros fixos quando a gente mudasse a temperatura do, do circuito, a corrente dele ia aumentar. E aqui a gente mostra como que o VBE muda conforme muda a temperatura. Então se a gente deixasse todos os outros parâmetros fixos e a gente medisse o VBE, a gente ia ver que o VBE ia mudar a temperatura. Isso ia influenciar na polarização do transistor e ia mudar a corrente dele. E aqui a gente mostra como, como a tensão de alimentação influencia na corrente. Então, Uh, a tensão nesse ponto determina a corrente e a tensão nesse ponto é determinada pela tensão de alimentação então essa equação aqui mostra que conforme a tensão de, de alimentação altera o valor de, uh, de Vb, que é o valor da tensão de base ela, ela faz com que a tensão da base possa variar entre 0V e 5.0V e quando a tensão está em 8V que é a tensão uh, menor, ela passa a variar de 0V a 2V Então são uh, valores que quando muda a tensão de alimentação vai alterar a, tensão de, a, vai alterar a corrente naquele ponto de circuito E aqui a gente mostra como a carga influencia nesse processo que é através da mudança da potência que o transistor está dissipando uh, Porque quando, a, quando o transistor está dissipando mais potência indiretamente a temperatura dele vai fazer com que todas as características mudem, então a corrente vai aumentar também Então aqui a gente mostra como que a gente obteve o dataset para essa fonte corrente uh, Esse aqui a gente tem o valor lido para a tensão de VBE que a gente usa para medir temperatura o valor lido da tensão de alimentação e esse aqui é o valor de VCE que a gente usa para medir a carga Então dada esses valores aqui a gente ajustou o potenciômetro para esse valor para que a corrente chegasse em 100 mA então a gente mudou a tensão de alimentação entre 8V, 12V, 16V e 20V e para cada vez que a gente mudava esses parâmetros ambientais a gente manualmente atuava na no potenciômetro digital para que a corrente voltasse a assim ser em torno de 100 mA então a gente já deu uma série de exemplos para a rede exemplos corretos exemplos de como ela deveria atuar para que nessas circunstâncias ela corrigisse corretamente e a partir desse dataset a gente, a gente treinou a regional com aquele método para que ela conseguisse generalizar uh, esses dados para todos os valores intermediários, controlando corretamente então aqui a gente mostra como que a evolução da regional uh, depois que a gente tinha treinado completamente com backpropagation é o erro não diminuía mais, a gente passou a utilizar o algoritmo genético e daí o erro foi diminuindo até chegar em torno de 0,2 um pouco mais que a gente viu que não baixaria mais e já era suficiente para a nossa aplicação Então, no final das contas, a gente tem uma rede neural que as entradas dela são essas tensões do circuito e ela atua mudando a tensão da base do transistor para que a corrente fique sempre constante então, para visualizar melhor, a gente isolou as variáveis e aqui a gente vai mostrar os gráficos de como que, uh, como que uh, o sistema se comporta com a atuação da rede neural e sem a atuação da rede neural. Então, aqui a gente tem o um primeiro gráfico, que é o da variação da tensão. A gente observa que conforme a gente muda a tensão de alimentação, isso tem um efeito uh, muito, muito ligado na variação de corrente, então eles são diretamente ligados, o nosso objetivo é manter a corrente fixa, então quando a gente passou a utilizar a rede neural, uh, conforme a gente mudava a tensão de alimentação, ela via que a tensão de alimentação tinha sido alterada e daí mudava a tensão, a tensão na base do transistor através do digital, fazendo com que a corrente ficasse uh, em torno de 100 mA. A gente também pode observar isso com a mudança de temperatura, nesse caso aí a gente aqueceu o circuito, o que fez com que a tensão de VBE dele diminuísse e isso teve um efeito de aumentar o valor da corrente. e Quando a gente passou a utilizar a rede neural, a gente também aqueceu o circuito e diminuiu o VBE dele, mas a rede neural, observando que a temperatura tinha diminuído, diminuído através do VBE, conseguir atuar na base do potenciômetro digital de forma com que a corrente ficasse em torno de 5 mA e essa essa oscilação que tem aqui é devido à resolução do nosso potenciômetro digital que é de 10 bits então se ele tivesse uma resolução superior provavelmente essa, essa essa onda triangular ia ficar bem menor estando mais próximo do ideal isso mostra que sempre que ele a, a corrente a, o VBE passa de um certo valor ele atua para tentar corrigir o mais próximo possível, o máximo que a resolução dele permite. E aqui a variação que a gente teve de VCE, conforme a gente trocou a carga, a corrente aumentou, e daí utilizando a rede neural, a gente também alterou a carga, e daí ele atuou através do potenciômetro para tornar o mais próximo possível de 100 mA. É importante ressaltar que esse sistema que a gente fez do circuito, da fonte de corrente, é um sistema análogo, ou seja, Uh, ninguém faz um circuito de fonte de corrente para atuar com redes neuronais. Seria muito mais simples medir a corrente de saída e variando isso e variando a tensão de limitação proporcionalmente à variação de corrente. Então, não é um sistema aplicável na indústria ou no produto. Mas é algo uh, análogo ao sistema que a gente ia fazer, que era da referidação. São diversas variáveis que interferem uh, entre si e, com isso, simplesmente lendo as entradas, a regional conseguiu. Então, seria um biopéu dela, que seria atualmente atuando. Uh, e outra coisa interessante de observar é que diferentemente de uma classificação simples aqui a rede general está de fato utilizando o valor analógico dela. Então, uh, o exemplo que a gente mostrou antes da, do, do treinamento para controlar o dinossauro do Google ele estipulava um threshold. Se a saída da rede geral fosse acima desse threshold ele apertava a tecla para cima. Se fosse abaixo, Uh, não fazer nada, se fosse abaixo do outro threshold ele apertava a tecla para baixo nesse caso, o valor da saída regional está sendo diretamente ligado na base do transistor então tem 1024 valores da regional que estão diretamente relacionados com a atuação do potenciamento digital é. daí, aqui sobre o ad a gente vai mostrar uma outra aplicação que uh, é sobre um, um self-balancing robot é. a ideia é fazer uma Sistema de controle que pudesse ser aplicado a diversos tipos de controle diferentes. Né? Então a gente fez com o circuito aqui embaixo, uh, por algum motivo a medição do sensor está um pouco diferente do não é assim, então uh, não vai dar para mostrar, mas essa é outra aplicação que a gente criou um sistema de controle simples, que é o PID, e controlou esse sistema aqui, que é um P invertido, que ele só tem uma variável de, de, uh, de interferência do sistema, que é o ângulo do robô. Então, isso é uma equação linear normal que, como eu mostrei antes, na é, é à a integral é a derivada do erro e, e com isso, atuam nos motores para que ocorrer esse erro não se controla um pouco. Então, aqui a gente está utilizando uh, um, um, um algoritmo PID, que é um algoritmo clássico e a maneira como a gente uh, fez para que a região neural de pudesse controlar isso foi Uh, a gente colocou um módulo Bluetooth e a gente fez um app celular que daí, uh, a gente quando a gente apertava um botão os valores que a gente estava tá observando ali dos ângulos no, no estado atual no estado anterior eram salvos em um arquivo de texto e daí com isso a gente obtinha o que, que o PID calculou a partir desse caso para conseguir estabilizar o sistema e a gente treinou a rede neural para replicar o comportamento do PID então, deixa eu botar agora importante é escutar que é esse tipo de treinamento para a rede normal não é tão como o usual né, Algo tão comum, porque a gente está utilizando uh, praticamente uma variável só uh, Mas o que a gente fez para não utilizar só uma variável foi utilizar uh, o erro atual e o erro anterior Ou seja, são duas variáveis dinâmicas, que seria uh, em relação ao tempo, então anterior e atual E aplicando isso na rede normal, ela conseguiu atuar, uh, não 100%, mas um como um pind a classe que é regional, é um pouco mais instável, mas ela consegue os dois trazer menos um pouco de como o PI atual. Isso. Daí, uh, as nossas conclusões foram que essa técnica uh, poderia ser utilizado em um sistema prático, mas a gente tem que medir exatamente uh, quão difícil automatizar esse sistema pelos métodos convencionais, porque essa, essas técnicas foram uh, plenamente didáticas, mas a gente conseguiu, uh, além de aprender muito mais sobre o que sobre, uh, sobre a, a gente tá estava sobre redes neurais, a gente conseguiu. Uh, ver que quando a gente pega uma ferramenta muito poderosa de uma área e aplica em outra, uh, os resultados podem ser muito interessantes. Então esse aqui eu viu a atenção e esse aqui é, é um tutorial simples TensorFlow então, é um se quiser treinar uma uma rede neural a partir de um arquivo CSV normal. Então é bem simples, bem interessante. coisa é muito legal também dizer que tipo, uh, nessa área técnica de, técnico, de técnico eletrônico Uh, é muito difícil de ver esse tipo de solução né? para um sistema de controle desse tipo. Então, a gente conseguiu duas plantas, vamos dizer assim, dois sistemas diferentes de controle que, a partir do nosso método de treinamento, conseguiram, pelo menos razoavelmente, uh, atuar no sistema. Né? Então, a gente conseguiu, sem ter que fazer os cálculos matemáticos complexos, controlar, por exemplo, de corrente com é um sistema multivariável, meio como um plano invertido. É uma variável, a gente utilizou duas variáveis. Então, se você tiver alguma pergunta sobre uh, como que a gente obteve os datasets, ou sobre todo o processo uh, É, sobre como a gente desenvolveu o algoritmo genético uh, é, é bem diferente a aplicação do, do convencional, é. Né, da é? Também uma coisa bem específica foi que A gente, o algoritmo genético, a gente criou um, um algoritmo que fez isso Então, a gente uh, fez uma biblioteca que algumas, algumas funções dela, delas eram para Criar, man manejar todo, fazer o manage de todas uh, as partes do do genético, então, criação de redes orais, leitura de datasets, uh, mutações, execuções, então, todas essas partes que a gente criou em Python e o backup package a gente usou dessa biblioteca. É uma biblioteca bem simples, então a gente usou ela justamente por ser bem simples e de fácil acesso também. Mas, como é Que a gente na fonte corrente a gente utilizou uns uh, quatro valores de tensão uns três valores de temperatura e uns cinco exemplos de carga e daí fez a análise combinatória entre eles e a gente ajustou manualmente o valor do potenciômetro para que em cada um desses casos a corrente ficasse estável e é então seria em torno de uns 200 casos que a gente ajustou manualmente para criar esse dataset, criar datasets com milhares de valores, você tem é dois problemas. Né? Primeiro, para criar, porque é um sistema manual, então como a gente criava? A gente, a gente, criava a então, a gente ligava o sistema e ia uh, colocando perturbações nele, então, aumentando a temperatura ou mudando alguma tensão, e ajustando manualmente o utensílio. Então isso demorava muito tempo. Uh, e além disso, o nosso processamento não era tão bom para fazer treinamento. A gente usava um notebook normal, dois notebooks normais para fazer isso. Uh, então o tempo ia aumentar muito. Então, foi suficiente para fazer esses 200 valores e o robô foi um pouquinho mais, mas também não foi muito. E o interessante é que mesmo utilizando só uh, três valores de temperatura, que é a temperatura ambiente, uma temperatura muito quente, uma temperatura intermediária, para uh, valores intermediários de temperatura, que a gente testou em vários valores, ele conseguia ter uh, uma resposta uh, coerente com o que a gente tinha colocado. Então deu para observar que esse essa comportamento de generalização pode ser observado entre os valores de, os valores de exemplos que a gente deu para a rede geral. Tem uma dúvida, na verdade, não sobre a parte de inteligência artificial, mas sobre o trabalho em si. No exemplo que vocês deram ali, vocês estavam controlando a alberagem, é isso? Sim. Na prática, as, vocês falaram, não sei se é eu certo, que as empresas hoje não têm um alto é alto, tem algo como o óleo, a que Vocês falaram que não tem uma aplicação? Não, é que essa aqui é uma aplicação didática. Então, na prática, se eu fosse controlar a, a corrente ou, em um circuito, eu não ia fazer assim. Eu ia, por exemplo, utilizar uh, um amplificador operacional que mede a tensão no resistor. Um, um, um loop fechado e resolveu resolver o problema bem, de maneira bem precisa. Mas para sistemas de controle multivariáveis, como os processos químicos, que, várias, que as variáveis... Um, a gente pode citar aqui um exemplo que a gente utilizou para iniciar o processo, que era uma, uma torre de resfriamento. Nela a gente, tinha várias, a gente tinha variação de pH, variação de condutividade, variação de temperatura, e a maneira como a empresa que a gente tinha contato fazia para controlar essa dose de resfriamento, eles tinham o seguinte protocolo. Eles faziam uma análise da água da torre, levavam para o laboratório, viam todos esses parâmetros, e daí o responsável do laboratório dizia se tinha que aumentar ou diminuir a adição de um produto químico específico. Então, dados todos aqueles valores, daqueles parâmetros, como é que deveria ser a saída? Então, nesse tipo de aplicação, Uh, principalmente relacionado com a indústria química, seria bem mais, uh, bem mais uh, aplicável esse método. Mas, uh, de maneira didática, essa planta uh, cumpriu os objetivos. Mais Muito bom agradecer de novo. Aí. E qualquer feedback, por favor, nos façam, nos contatem. Se tiverem ideia de novo de assunto, a gente vai sempre seguir essa ideia. De, a gente a uma, uma apresentação acho que foi um pouco mais acadêmica, né, de pedagogia, que agora é um caso um pouquinho mais prático, talvez. E se vocês tiverem algum assunto específico... Lembrando que o que a gente sempre força é tá está difícil de conseguir pessoas para palestrar. Então a gente, por isso, por isso que temos também nos passados. Essa é a explicação atual. Então, a gente teve só quatro no passado. Esse próximo agora a gente já está com algumas palestras engatilhadas, então eu imagino que a gente consiga fazer o próximo conto em abril.